Salve, salve, meus amigos do Brasil! Ligados no blog, voz de Estamos chegando aí na área para mais um pós-jogo que aconteceu no último sábado. A mãe de todos os derbies o Heavy Derby, que é considerada a maior rivalidade da Alemanha e uma das 10 maiores rivalidades do mundo. Borussia é Dortmund e Schalke 04, 4 Schalke e Borussia é Dortmund Jogo que aconteceu um sábado em Gelsen Kitchen Na Velkins Arena, empate em 0x0 0. Eu peço até desculpas né, por não ter feito o vídeo do depois do jogo E muito menos o domingo né? Tinha muita gente, muitos parentes e tal, toda coisa toda E a gente acabou uh, não tendo tempo para poder fazer o conteúdo que a gente gostaria para vocês mas vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo aí Que foi um jogo em que Um DOTA no primeiro tempo muito bagunçado Manteve a ideia de, do, do Weigl na zaga Sacou a cancha ficou no banco de reservas E, e o que se viu foi um Weigl Claramente evidentemente evidentemente confuso, desconfortável Na defesa Se perdendo em todos os posicionamentos o nível de antecipação, cruzamentos, enfim. Tanto que o Schau, que no primeiro tempo teve duas bolas na trave. Uma com o Sané e depois a outra com o Sedar. Que poderia ter feito 1x0 ali tranquilamente. E o Dótomo ofensivamente teve a volta do Marco Reis, O Gotts também jogou. Mas foi um primeiro tempo ofensivamente no Dótomo... Totalmente bagunçado, Sancho teve ali uma chance ou outra de finalização, mas muito pouco Pelo aquilo que o Dortmund vinha apresentando e pelo aquilo que o Dortmund vinha uh, fazendo como média de aproveitamento de, finaliza de finalizações altas na temporada né? uh, No sábado mais uma vez nós tivemos uma média de 0,35 de aproveitamento no primeiro tempo Isso é muito baixo é praticamente a mesma média que teve contra a Inter, a Inter na quarta-feira. É muito pouco por aquilo que um time que se considera muito bom, praticamente, muito bom, uh, ofensivamente falando. Então, o que, que acontece? Uh, o Dortmund, ele, ele, ele depois o, tentou se organizar, mas continuou tendo os mesmos erros defensivos. Uh, e aí... Teve alteração, né? Saiu o Delaney, o volante, para botar o Akanji, o zagueiro, para fazer com que o Baigon voltasse para a volante. aí foi que era uma alteração óbvia, porque aí ficou fácil de tentar neutralizar a parte defensiva, o Hitz fazendo um bom jogo até. E aí o que acontece? Uh, o Dortmund melhorou territorialmente, né? Uh, pode criar um pouquinho mais de oportunidade, só que só pode melhorar, melhorar mesmo nos 15 minutos finais do jogo. Né? E aí a gente pôde ver uh, um, um, um pouquinho do que poderia ter sido o Otto. Poderia ter, até ter ganhado o jogo com a chance do Sancho na reta final do jogo e uma outra oportunidade que, poderia, que acabou sendo feita ali na reta final do jogo. Então é aquela coisa que a gente. Basicamente fala e, e, e é bom a gente dizer aqui, o São Paulo não, não convence muito como treinador, parece que não convence muito também o elenco, uh, na Alemanha, pelo que a gente deu pra ver nas redes sociais, também já não é mais um técnico querido pelo torcedor, e a situação dele está bem complicada e a gente sabe que uh, do jeito que tá, se não continuar tendo um resultados bons o suficiente é muito possível que ele acaba saindo aí até antes da virada do ano né? até porque é, sem o Paco Alcácer não ter um atacante de reserva para a função é também falta de planejamento e essa coisa de não aceitar jogadores de peso aí para elenco e tudo mais e tal então é, ficou a sensação aí que o poderia ter feito poderia fazer mais mas, é óbvio, mereceu ter perdido o jogo. Pelo aquilo que fez no primeiro tempo. Ou que não fez no primeiro tempo. E, e, e pelo que o que produziu na primeira etapa. Fica a direção para que o time acorde nos jogos. E passe a ser o time mais agressivo. Até porque vamos ter aí, no, na quarta-feira, Copa da Alemanha. Jogo que a ESPN2 vai mostrar ao vivo... Uh, contra o Borussia Mönchengladbach e depois às 11h30 da manhã, no horário de Brasília, no sábado Vai pegar pela Bundesliga o Wolfsburg em casa no Signal Iduna Parque. É, Borussia Dortmund, ainda dá tempo de resolver esse problema aí Porque a situação definitivamente está muito complicada E vamos ver, eu só quero ver o que vai acontecer até o jogo contra o Bayern de Munique e também bom aqui esclarecer alguns pontos, né, que é bom a gente falar aqui. Primeiro, a maior rivalidade da Alemanha e a maior rivalidade do mundo é Borussia Dortmund x Schalke, Schalke x Borussia Dortmund. Ponto! Essa coisa de querer se forçar a rivalidade com o Bayern de Munique e, a Alemanha, e, o, e o Dortmund, o, lá é chamado de The Classic, ou seja, O Clássico, mas não é a maior rivalidade do país. Tanto que não é a maior rivalidade do mundo. Apesar das duas equipes estarem brigando por títulos ah, nos últimos anos, isso não quer dizer que é rivalidade, que é questão de derby, nada disso. Vamos deixar claro isso. Toto né? que uh, uh, é sempre, por, sempre vai ser a maior rivalidade da Alemanha, até por questão política, por questão cultural, em uma série de coisas. Já começa aí. E a nossa imprensa no Brasil também não entendeu isso até hoje. Outra coisa. Um erro o Fox Sports ter colocado a maior rivalidade do país no segundo canal. Deveria ter colocado no canal principal com todo o respeito ao Bahia de Munique e com todo o respeito ao Lyon Berlim. Né? Porque não dá. Já começa aí. Segundo. É... A gente tem que falar que é o seguinte. Eu, como torcedor... Eu me importo com o clube, eu me importo com o time, eu me importo com, com, com, com, com, com, com, com o clube como um todo, assim como eu me importo, eu me importo uh, com as pessoas no dia a dia, sempre. Né? Então, a gente tem que saber e entender e conhecer melhor aquilo que nós podemos, queremos e o que fazemos para ter o time competitivo para o Dortmund. Então, uh, às vezes se eu falar alguma coisinha, alguma criticazinha, eu tenho que tomar algum certo cuidado. Mas, uh, não é uma coisa simples ou fácil uh, de todo mundo entender ou compreender uh, diante de um futuro a médio e longo prazo. Então, eu espero que todo mundo entenda isso aí. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Uh, amanhã nós vamos fazer uma prévia aí para a Copa da Alemanha. A segunda fase aí, enquanto o Borussia vai chegar levar de novo. De novo, o Borussia vai chegar de em menos de um mês. O jogo que vai acontecer no Signal do ataque aqui também, de novo. E que você vai ficar sabendo todas as informações aqui pra vocês, tá certo? Pra você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho. E bora acompanhar aí a nossa... Todas as nossas informações que a gente pode passar pra vocês, também... Tá se liga lá no nosso canal, lá no Facebook, né? Lá no Facebook, a gente vai lá também, posta algumas coisas lá no voz do Coelho pra vocês aí ligados em todo o Brasil. Beleza? Um abraço pra vocês aí e até amanhã.